E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Chuvas e trovoadas isoladas ontem pra valer na capital paulista. Olha, choveu quase 70 milímetros. 70 litros de água num metro quadrado em menos de uma hora. O que, que aconteceu? Inundou tudo. Até lugares que nunca encheram, já na Zona Sul, choveu. Olha, encheu, carregou o carro. Foi uma coisa de louco, inclusive com uma vítima fatal, infelizmente. Chuvas isoladas, a gente fala, né? Chove num lugar, não chove no outro, e isso vai continuar hoje no litoral, na capital, no interior. Em alguns momentos, aquelas nuvens ameaçadoras, pretinhas para valer, maduras para cair, cúmulo nimbus formando, às vezes vai embora, às vezes vem. Então é muito cuidado e muita atenção. Raios também, hein? Muitos raios. Em pontos isolados de São Paulo Litoral com chuvas a qualquer momento da tarde Isoladamente, capital também Interior a mesma coisa Já chove em algumas cidades do interior 32 graus no litoral 32 na capital E 34 no interior Abafado e úmido Num da outra é chuva isolada durante a tarde Um abraço a todos o